Calça, e, e, né? do, yeah. Yeah. Oh, e E a visita hoje de quem é? <risos> Como é que é? <risos> Dom Guiana girar, é mano. Que visitar a beautiful music. Sim, sim, sim, sim. Parece coisa tem, tem que fazer jus ao nome. É o nome. Parabro, seja bem-vindo. Thank you, thank you. Mas aqui man. eu sou o dono do bed. Yeah. Quando que vamos para Luanda? É, no caminho do. caminho, no caminho. Somos nacional Sim, estamos a apostar no yeah, No nacional, nacional. Estamos yeah, yeah, <risos> aqui <risos> Estamos yeah. yeah. yeah, aqui epa. Epa, yeah. tá bem, O resto vocês já ah. não vão ver <risos> <risos>